Não, é um né? famoso, tá velho. voltando a carreira do youtuber dele. Eu tô dando uma moral pra ele. Me... Essa situação aqui eu me ligo no TikTok de novo. Tamo junto, beijão. Viu, rapaziada? O cara é famoso. O cara tava filmando? Tava, o cara é famoso. Fala, rapaziada, e a monstra! Que isso? Galera, eu tô aqui aproveitando esse cenário. Que é o cenário do. do... Talk show do Izão. Ele que botou o nome, tá? Talk show do Izão, velho. Será que isso pega? Talk Sei show lá? do Izão. Manda ideias. Galera, manda 10 nome pro talk show aí embaixo. Eu vou usar, vou fazer esse formato pra gente reagir a um vídeo. Eu, eu ia colocar junto com o talk show, mas sabe que esse aqui tá entrando como reação análise porque a gente meio que... E vamos gravar aqui no mesmo dia, então o cenário tá bonito né, vamos aproveitar né, e calma, calma ainda não, ainda não, o negócio aqui ficou apavorado agora, ficou emocionado tá emocionado, então antes de mais nada rapaziadinha, tô aqui com meu fechamento, meu parceiro, meu mano Hudson, meu irmão Valeu, Aquele cam... pique. Pô, mano, camisa bonita, hein? Tá ligado, mano? Melhor do Rio, melhor do Brasil, melhor do mundo. Até... É, né? Entenda, né? Ou... É em ou... Como é que é? Não. Ou surta, como é que é? Como... Aceitou surta. É, aceitou surta, mano. A gente gritou campeão duas vezes na semana. Quem não gostou, morde mano. as costas. É. é. É. A gente gritou campeão duas é. vezes na semana. Duas vezes, vez, né? mano. Em cima do trem elétrico. Bêbado. Todo bêbado. mundo bêbado. bêbado. A gente ficou campeão bêbado. Na moral... Nunca vão ver isso. Aí pega a visão. Então, para começar o vídeo. Aí, ah, rapaziada, No ar, tá? Lembrando, todo mundo se cuidando aí, tá? É. Tá todo mundo se... Aqui, a gente está se reunindo, mas a gente tá tomando os nossos cuidados e então, estamos nós dois quarenta anos. Dois, então, é isso. Então esse vídeo aqui, rapaziadinha, vocês lembram que no meu primeiro react, eu falei que eu tô pra lançar um MC aí, e o MC ele tá vindo, porra, com uma parada de verdade, Ele a gente tá abraçando o moleque com o amigo, ele tá passando uma parada com a sinceridade, com o coração. Galera, esse som que a gente vai reagir, que vai aparecer aqui no nosso Chrome pra vocês, é o som do nosso mano Apache, aquele mesmo MC que eu falei no... No React 001, finalzinho dele Mostrei a, mostrei a música dele, Baga que Nós fizemos o videoclipe dele aqui na On Filmes Mas Estamos já para lançar Esse segundo som, até primeiro do que O primeiro O primeiro segundo primeiro. vai sair primeiro do que o primeiro É, mano, tá a minha mente E você vai ver o porquê Boa. Bora Bora? Mano, a nova da sua música é Racislândia Fiz ela de ontem para hoje É o bagulho que eu te falo, mano, racismo é burrice Muita burrice Fogo nos racistas yeah. oh. Oh. Me fala o negro que aceita racismo Aqueles que aceitam isso não é admissível Se eu vejo na minha frente preto sofrendo racismo É claro que eu não aguento logo, eu prometo um município Hipocrisia nunca vai ser aceitável. Não abaixe sua cabeça pra nenhum porco guardado. Se você é preto e se sente oprimido, mete a mão no revólver e fica atento, no gatilho. A diferença é de um preto para o um branco, mano. É só a cor da pele, mano. A cor do sangue é o mesmo. Esse mundo hipócrita, os papas tiram pelas costas, em monte de cor de pele, é sufocado com o joelho. Enquanto no Brasil branco se acha morgue. E no pai de família foi 80. Tiro de pago. No país que eu vivo, o racismo lá ainda existe Tem que acabar com a crise onde se prende o ladrime Segura a potência, mano, não me subestime No estilo Black Panther igual o Martin Luther King yeah. Fogo nos racistas, não? Ainda não vou... yeah. yeah. Esse assunto coerente com os 17 do que tem se prende Assassinato, radicais, de descanse, com x, tem jornalismo a preto, tem, empresário preto, tem até do teu preto. E você de preconceito? Pra você, dedo do meio que comete preconceito. Para na minha frente, mano, vai tomar seco no peito. Se eu nasci preto, é claro, eu vou morrer. Em preto, se até é branco, mano, hoje em dia quer ser preto. Porque eu deveria ter vergonha da minha cor, hein? Tu tem que entender a. representou, representou. Fala tu, esse é o trampo que tava tá saindo o Fernandinho aí galera, e em breve breve vocês vão ver na, na pista, é um trampo que saiu com toda a sinceridade, o amigo fez, a partir de um pedido meu, eu falei cara, eu queria que você lançasse algum som falando aí, de tudo isso que tá rolando no mundo hoje em dia, de todas essas doideiras que tá que acontecendo aí... Que ainda tá aí, rolando, né? Que sempre rolou, que não é um papo de hoje, valeu? Que é um papo sério, um papo sincero, entendeu? A galera não quer guerra, a galera só quer paz, quer que chega, quer que acabou, entendeu? Então, esse foi um react mais pra ser... Um react pra mostrar o som do amigo que tá pra sair e pra conscientizar vocês Que ainda uma vez. Acha que isso é um mimimi Ou que ainda acha Que o papo De um amigo não é um papo Sincero Ou que a galera Tá se vangloriando através de alguma Coisa, que eu já ouvi De tudo um pouco então, Estamos no vit nos vitimizando né? Não estamos É muitos anos no sofrimento não vítima, não. Entendeu? Então um papo para conscientizar. Vamos dar aí uma. Vamos dar uma atenção no som. O som tá para sair. Essa daqui foi uma prévia que eu resolvi soltar hoje. Nem ele sabe que eu tô soltando essa prévia. Ele me mandou o vídeo e eu comecei a assistir e falei, cara, isso tem que ir pro, pro YouTube, tem que divulgar. Todo mundo tem que ouvir esse moleque, porque esse moleque é muito bom. E é um cara. É que é bravo. E é um cara que vai atingir. Fortes, legais dessa escada aí. Tem talento, entendeu? tem força nas palavras que ele fala, tá ligado, galera? Vale a pena vocês acompanharem o cara, Que o moleque é bravo. Isso aí. Que é bravo. Isso aí. Isso aqui só foi um, um pedacinho do finalzinho do nosso talk show. Que eu nem sei se saiu ou não, não sei qual é que vai primeiro pro ar, mas se saiu esse daqui primeiro já foi um spoiler pro talk show que né? tá aí. E, rapaziadinha, vou deixar o link. Aqui embaixo, vou deixar um link não, vou deixar o um Instagram do Apache MC, que é esse sonho do Apache MC, valeu! a gente fala do nosso nome, mano Fernandinho, porque é o nosso mano Fernandinho. É o nosso mano, é Mas eu conheci ele, o moleque é que era criança, né? Né? Meu Deus, eu sou velho, doideira. Né? Lembra não? Doideiro. O cara é criança, mas hoje o cara tá aí, ó. Com a voz muito forte para bater de frente com esse sistema aí, trazendo um som muito sincero. Espero que todo mundo aí que tá assistindo a gente, que tá compartilhando, que tá ajudando o nosso trabalho, dê uma moral também. Entra aí no Instagram do Mano, entra no Instagram do Hudson que tá aqui aparecendo aqui embaixo também, o Hudson tá aqui nos comentários, o Instagram do Hudson também. E, rapaziadinha, é... é isso. Vamos que vamos. Desistir jamais, valeu? Tamo tá junto.